Tem o primeiro setor, o segundo e o terceiro setor. Né? O primeiro é o setor político, o segundo o setor financeiro, o terceiro setor é o do povo. Né? E nesses três, quem produz é o povo. Né? Quem se beneficia do produzido é o segundo setor, que é o financeiro. O primeiro setor que deveria representar o povo, que é o político, não representa. Quando na realidade é o isso, representa o segundo, que é o financeiro, em vez de representar o terceiro. Quando, na realidade, o primeiro e o segundo, quer dizer, o financeiro e o político são só. Porque o político que participa da campanha é o dono da empresa que depois vai ser beneficiada. Então, está escancarada essa corrupção, essa roubalheira toda, e o povo que é maioria, e essa minoria que, que come da, do, da, da produção do povo, é, é os que estão mandando, infelizmente e tínhamos que sair desse discurso teórico para realmente passarmos para um discurso prático.